Nossa, mas pra que é tudo isso de refrigerante? Isso é sede? Uhum. Uhum. Você tá louco. Hum, hum, hum. Quer que eu segure um pra você? Hum, pipoca? Hum. Hum, hum, hum. Muito refrigerante, né? Você hum, hum, hum. sabe que o filme tem três horas, né? E daí? Me dá pipoca. Quero pipoca. Hum, agora vai me dar o sede. Nossa. <risos> ah, já vai começar. Como é que é mesmo o nome do filme? Alívio súbito. Uhum. E aí, Ivan? Ué, você não tinha bebido tudo? Hum? O copo tá cheio É, é que é refil